Olá, hoje eu estou aqui respondendo uma pergunta de um ouvinte, de um espectador que nos acompanha no YouTube, nos podcasts, que é o Fábio. O Fábio mexe com máquinas importadas e a pergunta dele é o seguinte, Marcos, como é que eu consigo convencer um cliente quando a minha máquina é importada, não tem nenhum modelo dela ainda trabalhando no Brasil e eventualmente existem máquinas similares fabricadas aqui no país? Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Bom, a desconfiança do cliente sempre existe. Será que vale a pena arriscar? Será que vale a pena tentar algo novo? Uma das maneiras que você teria de evitar esse, esse problema na mente aqui do cliente é, por exemplo, levá-lo para conhecer essa máquina funcionando, se tiver, por exemplo, na Argentina, no Chile, ou eventualmente, se isso for possível, dependendo do valor que nós estamos falando da máquina, na própria fábrica. Seja na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, não sei onde é a fonte, onde é fabricada a máquina que você vende, Fábio. Agora, uma coisa é certa. Todo mundo tem um medo de arriscar. Quando sai um primeiro modelo de telefone, algo muito revolucionário, as pessoas são conservadoras e é normal isso. Agora, quem quer estar sempre na vanguarda precisa experimentar o novo, precisa mudar alguns paradigmas. E é isso que eu acho que você tem que convencer o cliente. O que já existe, funciona, funciona bem. Mas e o carro elétrico, por exemplo? É um conceito totalmente novo e que ele vai sendo implantado cada vez mais na Europa, nos Estados Unidos... E é um sucesso, mas o primeiro carro elétrico para vender no Brasil. Você já imaginou? As pessoas questionavam a bateria, a durabilidade, como é que ia conseguir carregar o carro, tudo isso. Passado o primeiro momento, a aceitação aumentou, aumentou em muito e virou até objeto de desejo. Então, Fábio, o importante é tirar a desconfiança desse cliente demonstrando que o equipamento funciona bem. Caso você não possa levar esse cliente para o exterior, onde já existe uma máquina funcionando, eu sugiro que você tente arrumar um depoimento, um depoimento em vídeo, mostrando clientes que usam a máquina, estão satisfeitos e recomendam. É isso que eu faço com as máquinas operatrizes da Rússia que eu represento e muitas vezes são máquinas de grande porte, mas muito grandes mesmo, específicas, e que não existem no Brasil. Ou eu vou até a Rússia e gravo um depoimento, gravo a máquina funcionando, ou eu consigo que alguém me envie isso, alguém que tenha a máquina, por exemplo, funcionando na Itália, na Espanha, em algum país da Europa. Tá bom, Fábio? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você tem alguma pergunta para me enviar, por favor, envie para pergunte arroba dicasdomarcio.site, pergunte arroba dicasdomarcio.site. E se você gostou, dê um like aqui, faça um comentário, assine o canal, tá bom? Grande abraço e até nosso próximo programa. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, onde você vai encontrar mais dicas e entrevistas para o seu desenvolvimento profissional.